Olá amiga, olá amigo, muitas nuvens ainda, tempo instável, mas já existem períodos de melhoria em que o sol pode até aparecer mais forte em algumas regiões, menos em outras como no litoral, que ainda tem muitas nuvens, tem uma frente fria passando pelo oceano atlântico, interfere sobre a orla marítima e mantém muitas nuvens, no sábado também, variação, é tempo instável, melhora, piora, piora, melhora, e aí vai, todo fim de semana assim, no domingo períodos de melhoria também, e temperaturas amenas, não sobem muito, no litoral 20, 21 graus, 22 no máximo no domingo e à noite fria por causa da umidade que vem do mar e dá a sensação maior de frio. No interior, bons períodos de melhoria, inclusive com sol já aparecendo no período da manhã, todos os dias, mas há concentração aí de calor durante a tarde no interior e nuvens que podem determinar chuvas e trovoadas isoladas. Então... É chuva acontecendo mais à tarde, mais à noite no interior, no litoral, variando muito e ainda a possibilidade de chuva a qualquer momento da tarde e da noite. Grande abraço! O